queria entender como é que você forma um curió nesse padrão como você falou, você pegou ele com alguns defeitos com alguns problemas né? e você foi lá e formou esse pássaro ou seja, o que foi que você fez com ele para que ele se tornasse esse fenômeno que se tornou é assim, primeiro quero enaltecer aqui alguns amigos em relação a, a esse curió primeiro quero enaltecer o criador dele que foi o Vanderlei de Goiânia eu acho importantíssimo isso é, um amigo que eu não conhecia e que depois que eu adquiri esse passo numa viagem para lá eu acabei de visitar ele então quero parabenizar ele por tirar um fenômeno desse daí eu nunca vi igual e tantos é, tantas vantagens no curioso só né muitos pontos positivos no curioso só segundo quero também agradecer meu amigo Jales de Goiânia, que ele que mandou um vídeo para mim para quem não sabe né ele que mandou um vídeo para mim dizendo que um amigo dele tinha esse curió e pretendia vender. Nessa gravação era uma cantada de 45 samaritanos. E aí, naquele momento eu não negociei, não. Eu esperei um pouco. E depois de um certo tempo, era a primeira muda de pardo para preto desse curió. Ele mandou para mim um vídeo novamente, e dizendo que o curió tinha criado e que tinha alguns filhotes dele, que era o sogro que tratava, o sogro do Jales, que os filhotes eram muito fortes, com 14 13 15 16 dias, já choviava. Aquilo ali me despertou o interesse do pássaro, porque aí, como eu sou criador, pensei, poxa, eu vou querer esse pássaro para criar. Aí eu fiz contato com ele na hora, liguei, e aí entrei numa uma, uma proposta de negociação com o dono, que era o Emerson, o padeiro lá de Goiânia, e aí ficamos o dia todo naquela negociação até acertar perto de meia-noite. E cinco e meia da manhã eu já acordei pra vou ir para lá para buscar o pássaro, sabe? E aí, lá, ele trouxe o pássaro para mim. E quando ele puxou o pássaro, o pássaro veio cantando igual na mão. E eu percebi que ele no começo do canto ele agredia, é, fora da tonalidade do, do tituíta, até quinquim, que é o começo do canto, sabe? Ele Entrada, fazia né? a é, Ele fazia gritando, é. E até a preparação da batida também gritava bastante. E depois era um show, sabe? Tudo, sabe? Ah, ele, ele, fazia uma variação, ele fazia com três, fazia com quatro, fazia com, a vez, com cinco, seis, sete, oito batidas de praia, sabe? E, e, ele batia bastante, era mais é com três, né? E aí, quando eu trouxe ele pra cá, eu, eu tinha um canto aqui, que era o um CD do Prata FH 30 anos, é, e essa montagem era uma, uma original, na verdade. Tentando com repetição. É, na verdade, assim, ó, o FH tentando com repetição, são cantadas de 6, 6, 9 e 3 samaritá. E esse, com sempre 3 frios no meio. E esse, era um FH original, mas era uma, uma, uma, um feito novo nesse canto, eles fizeram ele com 6, com 3 e com 9. Depois ele veio com 6, 6, 3 e 9. O outro era 6, 6, 9 e 3. Ele mudava 3 pelo 9 ali. Entendi, entendi. Aí, a entrada era um pouco mais destacada e o balanço das batidas era igual ao original. É, tudo igual, né? não mudou nada desse esse peito novo. Ali. Era 3, 3, 3, 5 batida. E depois quando ia 6, samaritá, essa é a cantada mais curta. Quando ia 6, samaritá, as cantadas de 6, era 3, 3, 3, 5, 3, 3, 6. E quando ia 9, ele fazia igual... 3, 3, 3, 5, 3, 3, 6, 3, 3, fechando com 6. E é o que o Big C faz, ele bate com 3, às vezes entra com 2, é, e vem com 3, com 3, daqui a pouco ele mete 5 no meio, daqui a pouco ele mete 6, daqui a pouco ele vem com 3, 3, 3, daqui a pouco ele mete 8, 10, até 12, ele fez um torneio de Cristiano, esse ano uma passagem. Só que ele é muito perfeito, ele não muda uma vírgula, ele não testou uma batida, ele não muda a forma de nada, ele é perfeito. Então isso é muito admirado pelas pessoas que escutam no torneio, por saber que ele faz esse balanço aí com categoria, né? E são poucos espaço que fazem essa balançada aí sempre, porque ele sempre faz, assim, sabe? Sempre dá uma, uma variadas no meio, sabe? Agora, nos finais dos torneios agora, não fez tanta tanta frequência porque... também já está sentindo pouca muda, está galando, é né? claro, né? Sempre criando, né? Sempre, desde o começo galando com ele. e Mas ele é um fenômeno de passarinho de voz, andamento... Personalidade, alto nível de repetição, Ele dá cantadas dentro de casa é, de 30, 40, 47. Eu não contei mais de 47, mas já contei 47, 46, 45, 43, 39, 41. Ele é um fenômeno de repetição passadinho, sabe?